Ela é uma das maiores cantoras pentecostal. Seus shows lotam de fãs super enlouquecidos por suas músicas. Calmar, poder... É Foi no ano de 1999 que o Brasil inteiro conheceu Cassiane. Dona de uma voz potente, ela louva o santo nome de Deus desde bem pequena. Foi que isso, não nem sua carreira de sucesso foi construída com muita dedicação e nem mesmo os problemas e decepções abalaram sua fé em Jesus. E suas polêmicas que resultou em críticas e acusações fazem parte de uma ser humana, falha e pecadora sujeita a erros, mas que nunca perdeu seu compromisso com a pessoa de Jesus Cristo. Esta é a Cassiane, uma mulher vitoriosa. É, é. Então, se você quer saber um pouco de sua história, vem com a gente descobrir o que aconteceu com Cassiane. Cassiane, uma das cantoras gospel mais bem sucedida no Brasil. Com sua voz potente, ela louva o santo nome de Jesus, ganhando almas para o reino de Deus. Sua vida e família é cheia de amor, paz e felicidades. Mas a história de Cassiane nem sempre foi só de alegria. Aos 11 meses de vida, ela contraiu uma doença que não havia sido diagnosticada pelos médicos e chegou a ser levada em Nova Iguaçu, onde supostamente teria sido constatado que ela havia partido. Mas ao intermédio das orações dos membros de sua igreja, um grande milagre aconteceu. Deus usou aquela mulher para minha mãe e disse assim ó... Minha filha, eis que estão devolvendo a vida a este botão. Cuida bem dele porque ele não é mais teu, é meu. E em breve este botão se transformará numa rosa e esta rosa perfumará muitos jardins. E onde ela não puder ir, eu enviarei a voz dela. Conforme ouvimos, Deus a ressuscitou, pois tinha um grande plano em sua vida. E esse plano já começou a se desenvolver, visto que ela começou cantando bem pequenininha. Mas foi no ano de 1981 que o plano de Deus ganha forma ao que Cassiane, aos 8 anos de idade, grava então seu primeiro LP. Daí em diante, ela começou a cantar em igrejas que a convidava e muitos outros LPs vieram com músicas de destaque. No ano de 1990, ela foi convidada para cantar num programa de televisão, conforme vemos. Mas foi em 1996 que Cassiane, já contratada pela gravadora MK Music, lançou o álbum Sem Palavras, que contou com os sucessos Imagine, Valeu a Pena e outros. Após a relevância desse álbum, Cassiane gravou em 1998 o álbum Pra Sempre, que explodiu de sucesso com a música Vou Seguir, Lugar de Glória e Outros. de 1999, o mundo gospel jamais seria o mesmo, porque foi nesse ano que aconteceu um dos maiores feitos de Cassiane. Ela lançou o álbum Pentecostal do Brasil com muito louvor. Todas as músicas desse álbum estouraram nas rádio gospel do Brasil inteiro. É um perder, é vencer vencer. O sucesso também deve ao esposo de Cassiane, o Jairinho. Enquanto ela entra com a belíssima voz, Jairinho entra com os excelentes trabalhos de arranjo. Depois, vieram muitos outros álbuns com grandes sucessos. Já fazem mais de 30 anos que a Cassiane está nos corações dos brasileiros. E nessas mais de três décadas, ela já passou por muita coisa. Problemas de saúde, decepções, livramentos de Deus... É normal que, no meio de tantas histórias acumuladas, encontramos algumas polêmicas que marcaram sua vida. E começamos com uma grande polêmica que veio acontecer no ano de 2008. Isso porque Cassiane foi em um programa de TV para quem você tira o chapéu, e não tirou o chapéu para sua ex-gravadora MK Music, e o motivo? Estava sendo acusada pela gravadora por formação de quadrilha, dentre outros crimes. Ela não... Para tira... quem que você não tira? Para minha ex-gravadora, MK. MK, ela não tira o chapéu para vocês. Por quê? Ah, porque depois que eu saí de lá, não é? eles não aceitaram a minha saída, uma perseguição, calúnia também. E aí eu não tiro o chapéu. Por causa da última que eu recebi, eu recebi uma denúncia, tive que ir numa delegacia depor, porque eles me acusaram de, além de outros crimes, por formação de quadrilha. Brincadeira. E, e quando eu vi isso, porque eles me conhecem há muitos anos, eu chorei muito, porque eu não acreditei. E aí eu, eu falei assim: não acredito numa coisa daí. Eu falei que eu não ia chorar. E, e isso para mim foi muito difícil quando eu vi aquilo. E eu tive que ir depor, né? O delegado me olhou, falou comigo, falou você que é a acusada, você que é a bandida. Que coisa. Eu falei, parece que sim. Isso me entristeceu muito, por isso que eu não tiro o chapéu para MK. Isso aconteceu porque em 2007 Cassiane tomou uma grande decisão em sua vida Preferindo dar ouvido à voz de Deus E desfez o contrato com a sua gravadora MK Music Eu queria só anunciar para a igreja Para que a igreja ore em meu favor Porque nesse mês, o próximo mês de novembro Eu vou estar lançando o meu mais novo CD Esse meu novo CD é um, um novo momento Que eu e meu esposo, o pastor Jairinho, estamos vivendo Porque nós estamos lançando desse CD por um selo próprio, o um selo que Deus nos deu. A gravadora MK não aceitaram a saída de Cassiane e mesmo a essa confusão toda, ela gravou o álbum Faça a Diferença, que foi impedido pela Justiça de ser comercializado, mas foi lançado em 2007 com a interferência da Sony Music. Segundo a opinião dos críticos, esse álbum não foi muito bom e não fez diferença nenhuma para os fãs. No ano de 2008, após sair da gravadora MK e lançar o álbum Faça a Diferença, Cassiane promoveu o evento Sete Dias de Vitória, na igreja que presidia antigamente, Assembleia de Deus da Penha. Na época, ela recebeu uma profecia do pastor Paulo Marcelo, muito conhecido pelo congresso Gideões Missionário de Camboriú, o pastor falou que Deus estava no controle da vida de Cassiane e tudo o que ela estava vivendo se ajeitaria. Marco eu esta noite para falar contigo. Estou eu preparando. Não entre em desespero antes da hora. Eu estou no controle. Sou eu que tomarei conta de tudo. Sou eu o seu Deus que levarei a promessa até vocês. Algo maior eu começo a projetar e dentro de pouco tempo entregarei nas vossas mãos. No ano de 2009, Cassiane concordou em gravar mais um álbum na gravadora MK e não voltaria mais. Álbum este por título Tempo de Excelência, lançado somente em 2013 e que segundo os críticos também não foi muito bom e não teve nada de excelência. No ano de 2011, fãs e admiradores da Cassiane foram surpreendidos com uma divulgação que ela não passava bem. Em seu Twitter, ela dizia estar recuperando de uma cirurgia que submeteu urgentemente. O procedimento cirúrgico foi para retirar três hérnias. Apesar do susto, Cassiane se recuperou e voltou a fazer o que mais gosta, cantar e adorar a Deus com suas músicas. Já em 2014, Cassiane não passou bem e é levada às pressas para o hospital e foi diagnosticada com laringofaringite aguda. No ano de 2015, Cassiane retornou para a gravadora MK, refazendo o contrato para a felicidade de Ivelisse. Nesse vídeo, comemorando o retorno de Cassiane à empresa MK, percebemos pelo sembrante de Jairinho que ele não estava muito feliz, não. Como Se eu, filho, que estivesse voltando para casa, tivesse passado um período fora e tá voltando. A casa é dela, sempre foi. Ela foi a primeira artista. Agora, prestamos atenção nas palavras de Cassiane. Eu tenho um amor muito grande, nunca neguei isso, pela Evelise, pelo Harold, pela Cristina e... E assim, foi muito, muito, foi muito, muito, até às vezes meio que difícil para mim me, me ver aqui de novo da mesma forma como eu tava da, da primeira vez. E a pergunta é, e aquele desabafo todo no programa Para Quem Você Tira o Chapéu, será que a Cassiane esqueceu? Isso me entristeceu muito, por isso que eu não tiro o chapéu para MK. Por que Cassiane voltou para a MK? Seria pelo motivo dela estar meio apagada do cenário musical? Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Agradecer a Evelize, o Harold, a Marina. O carinho é, com que eu fui recebida de volta para casa. Para essas perguntas, eles dão uma resposta justificando sua volta à MK. Vamos ouvir. Mas a Bíblia diz que há tempo para tudo. E nós precisamos respeitar o processo. Existe um processo na nossa vida, que é um processo que Deus nos dá para aprendizado. E hoje nós estamos aqui, juntamente com a Oralde, Beleza e Cristina, para poder somar para o reino, porque eu acho que quem ganha com isso é o reino. Eu até perguntei, na primeira vez, quando a gente se, se encontrou para esse acontecimento, eu virei para... eu falei, você quer mesmo? Queria, claro, mas era, quem que não quer? Quem que não quer? Por que será que a pessoa, por ser artista gospel, não justifica suas atitudes com base em seus interesses e ficam usando do discurso duplo? O correto era assumir e viver como celebridade gospel. Para selar o recontrato entre Cassiane e MK tem que finalizar com a oração. Suadas. amém. Eu creio que é um novo tempo de Deus, tá bem. eu quero agradecer a Deus porque Deus sempre nos destrui fazer o melhor Cassiane e a empresa MK estavam brigados e nada como uma oração para refazer o erro só não se sabe para que foi essa oração se foi pedido de perdão a Deus ou aparecer bem no vídeo no ano de 2018 a cantora gospel Cassiane é acusada de plágio e os internautas questionam a gravadora MK sobre a produção dos arranjos isso porque o plágio está na parte de introdução da música Arma Secreta. Eu tenho Deus, a minha arma secreta pra vencer é meu Deus. Esta é Mara Souza, também cantora gospel. E é ela quem acusa Cassiane de roubar parte de sua música Seja Diferente, gravado em 2016. Seja Diferente, briga. A letra e melodia da música não tem nenhuma semelhança, porém o plágio está no arranjo, principalmente na introdução. Vamos ouvir as duas intros. Semelhante em Cassiane. Bom, a gravadora MK, nem o produtor musical Jairinho e muito menos a Cassiane não se pronunciaram a respeito desse assunto. Mas os internautas não perdoaram e acusaram MK de roubo. E Mara Souza fez um desabafo nas redes sociais dizendo: "Ficou muito parecido minha música mesmo, ó. E diz mais." Eita MK, que plágio foi esse da minha música, na introdução? Nesse mesmo ano de 2018, Cassiane fez uma revelação surpreendente. Enquanto ministrava em um evento, ela testemunhou um livramento que recebeu de Deus, e foi um livramento de morte pois uma feiticeira havia recebido um alto valor para fazer magia negra para destruí-la. Ela falou, então eu sou profeta de morte. Aí eu falei, eu sou de vida. Aí ela disse assim para mim, ó, eu quebrei o pacto hoje. Aí foi pacto de quê? Ela falou, porque pessoas vão até o centro e me pagam. Aí paga o quê? O pedido é para alguém morrer. Irmão, eu peguei da mão dela o cheque, estava picado. O cheque era de 80 mil reais. Eu falei, Jesus, estou valendo muito, hein? Aí eu falei, isso aqui era para pra eu morrer? Aí ela falou, é, eu falei, Oi, na próxima vez que pagarem, não rasga não, deposita no altar. Porque o Senhor vai transformar maldição em bênção. Aleluia! No ano de 2020, no mês de julho, Cassiane promoveu o lançamento do single A Voz, na qual fez sua popularidade ficar prejudicada. O videoclipe atingiu a marca de mais de 60 mil dislikes em pouquíssimos dias, gerando muita polêmica ao retratar uma história de violência contra a mulher. No clipe, a personagem agredida pelo marido ora a Deus para que o homem mude, em vez de denunciá-lo. E o clipe termina com os dois fazendo as pazes ao mostrar o marido com a mão na bíblia. Isso foi o suficiente para os internautas caírem em cima da Cassiane, acusando-a de romantizar violência doméstica. E ela respondeu através de suas redes sociais escrevendo, com humildade peço perdão a todos e acrescentou estarem corrigindo o erro. A gravadora MK também se pronunciou afirmando que iam editar e gravar uma nova versão do clipe e que este foi lançado no mesmo mês. Devido à repercussão negativa para Cassiane, o pastor Silas Malafaia se posicionou publicamente em defesa de Cassiane, dizendo o seguinte... De fato o vídeo foi infeliz porque faz apenas uma abordagem espiritual... Quando a coisa tem que tomar atitudes de denúncia, não apenas fazer abordagem. Querem crucificar Cassiane por causa de um vídeo que foi mal colocado? Cassiane tem mais de 30 anos na música gospel, na música evangélica. A garota tem uma vida exemplar. Nunca misturou o santo com o profano, como alguns famosinhos aí fazem e ainda recebem aplauso. E uma meia dúzia de crente linguarudo que fala de um momento errado para crucificar a história de uma pessoa. Vai lavar sua boca. E se a gente não lê Mateus 12, versículo 36 e 37, que pelas nossas palavras vamos ser julgados. Cassiane, você continua tendo meu apoio. Já a Cristã Daisy repudiou o clipe por tratar violência doméstica com oração. Em suas palavras, ela diz: Gente, como pastora, eu acredito no poder da oração. Eu sei que a oração é a nossa fonte de força e nos liga a um ser muito maior, que na minha concepção e na minha forma de crer, eu chamo de Deus. Mas a oração tem poder, eu acredito. Mas um caso de violência doméstica não pode ser tratado com oração, é preciso denunciar o agressor, é preciso buscar ajuda. O final do clipe é lindo, romantiza a violência, mostra os dois encontrando cada um com a Bíblia na mão. Se eu acredito no poder transformador de Deus,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 Após cantar, repetiu o gesto e ironizou, dizendo: N Gente, o coronga não pega nós, não, não. Aleluia! Não, pega, não. Ah! <risos> não, mas a gente tá sendo muito cuidado, muito cuidadoso. Sim, tomando todos os Todos, todos os só. cuidados. Não fica preocupado, não, porque eu acho o seguinte: eu ouvi de um infectologista aí dizendo que o mundo inteiro. 99% das pessoas vão pegar Mas eu falei assim Como o senhor também cuida Sim, E a gente cuida. faz a nossa parte Diante desse episódio Os internautas decepcionaram Com as palavras ditas por Cassiane Gente, o coronga não pega nem nós não. não Aleluia não pega, não. <risos> E um dos que também não concordou Com a atitude da live da Aline Barros Foi Léo Aquila Que posicionou publicamente Repudiando o comportamento delas sim coronga não pega em nós, nós quem? Ela está falando dos evangélicos, então essa história de que nós coronga não pega em nós, zero, nota zero para essa declaração, é mentira, pega gente, pega e pega sim, ainda podemos ter muitos problemas, ainda não temos um remédio que cura, a melhor coisa, máscara álcool gel e distanciamento, mas nós que temos, que somos formadores de opinião, precisamos dar o um exemplo. Contradizendo a fala da Cassiane, que afirma que coronga não pega em nós. Gente, o coronga não pega em nós, não. não Aleluia! Não pega, não. <risos> São palavras da Cassiane. Eu quero falar para vocês que, recentemente, morreu de coronga, viu Cassiane? A Fabiana Anastácio, outra cantora gospel. Morreu com apenas 45 anos. Então, esse negócio de que coronga não pega em nós, não existe. Coronga pega em vocês também. Como pega em mim, como pega em qualquer pessoa, porque não tem nada a ver com religião. Verdade. Então, fica preocupado não, que aqui está todo mundo muito bem cuidado. A igreja evangélica no Brasil está em constante crescimento. Só no Brasil já são dezenas de milhões de pessoas que seguem a religião evangélica. Mas esse fenômeno de crescimento é notório no mundo todo. O problema é que tipo de evangelho é esse que está crescendo de forma tão explosiva no nosso país. Qual é o tipo da mensagem que é ensinado aos fiéis? Infelizmente, tem muitos falsos profetas florescendo no nosso Brasil. São indivíduos que pregam um outro tipo de evangelho, completamente estranho às escrituras sagradas, desvirtuando a verdadeira mensagem de Deus e, sobretudo, produzindo falsos cristãos. E é sobre isso que devemos ficar em alerta. É estar atentos a este grande perigo que ameaça a igreja de Jesus Cristo. Portanto, é hora de pararmos e perguntar. Estamos escutando esses falsos profetas? Estamos abraçando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo? A verdade bíblica ainda tem espaço e hospeda em nossos corações? Precisamos dar ouvidos às palavras de Jesus que diz Acaltei-vos dos falsos profetas. Aliás, este é o primeiro dos sinais que apontam como evidência sobre o fim dos tempos.